Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios fora de casa aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios fora de casa porque ele está aí envolvido em alguns sequestros, ou questionando algumas <risos> coisas meio loucas aí, igual Ken, porque nós temos que <risos> falar aqui do nosso querido. Ken, que foi revelado aí recentemente No mais novo trailer de Street Fighter 6 Mostrado aí na Tog Game Show Pela Capcom, um personagem muito foda E a gente vai fazer aqui a análise de gameplay História também pra vocês do personagem Agora nós sabemos mais ou menos, né? O que aconteceu com ele Pra ele estar tá daquela forma como a gente tinha visto nos vazamentos Imagens e muito mais do personagem Então já deixa o seu like e se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos maioria do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da BGS 2022 que acontece entre os dias 6 e 12 de outubro Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias Poder dar um abraço em você, querido inscrito E teremos sorteios aqui neste mês de setembro De ingressos para vocês Não percam que vai ser muito foda E também o nosso Censo Meia Lua Se vocês puderem ajudar a gente respondendo lá Rapidinho, tá aqui embaixo no comentário fixado para vocês acessarem lá vocês ajudam demais a gente com esse feedback de vocês sobre o nosso trabalho Então, vamos lá, meu querido Alan Deixa eu trocar nossa tela Porque nós temos muita coisa pra poder cobrir aqui sobre o nosso querido Ken Que está aparecendo aí agora na tela para vocês Estamos no site do oficial do Street Fighter 6 como de praxe, né? a pra gente poder trazer aqui algumas informações acerca do personagem E logo de cara, uma coisa que tava todo mundo louco para poder saber, né? Relacionado aí à história dele Por que ele tava com aquele aspecto mais acabado, vamos dizer, nos casamentos que nós vimos. E aqui nós temos Alanis, ex-campeão do Campeonato Nacional de Luta e ex-vice-presidente da Fundação Masters, acusações de orquestrar um plano criminoso forçaram Ken a abandonar negócios e família e se esconder. É isso, cara, que nós temos de história sobre o Ken. Vale ressaltar que acusações de orquestrar não quer dizer que ele fez. Alguém pode ter de repente armado para ele e alguma coisa do gênero e por isso ele está se escondendo até arrumar uma forma de provar sua inocência. Isso aqui é uma especulação da minha parte que surgiu aqui agora na loucura. Ah, sem dúvida, e faz super sentido essa sua especulação. É, o que é interessante é que eles pegaram uma ideia do filme do Street Fighter pra colocar como plot no Ken, né? Pois é. Eles resgataram Street Fighter 2 lá com Van Damme onde ele é um criminoso, um contrabandista de armas, <risos> igual ele é no filme. Só espero que realmente não seja real isso daqui. Foi uma armação pra cima dele, né? O cara, ele era vice-presidente da Fundação Masters, cara. Tipo, ele não precisa de dinheiro. Exato. Não faz sentido Simplesmente não faz sentido. É. A gente tem mais algumas informações, assim como nós tivemos os outros personagens, né Eulandes? Ele odeia reuniões inúteis. É um cara que tem tino para os negócios e ele quer que o negócio vá direto ao ponto ali. Não teste ficar enrolando não. Não tem essa de daily, reunião diária que é faz nas empresas, de meia hora a uma hora não. É coisa ali de 15 minutinhos. <risos> Que nem o um Scrum <risos> prega pra nós, entendeu? <risos> Exatamente. Vem então, tá cada um fala um minutinho, beleza, tudo indica, então cada um volta pra fazer aí, porque a gente tem que ganhar dinheiro. Pois é, cara, ó. Ele curte família, ele tem 1,75m e tem 83kg, que mais uma vez, com essa porrada de músculo que esse cara tem aqui, eu duvido que ele só tem isso. E aí nós temos aqui o dublador também, né? O David Matranga, na dublagem original que a gente viu no trailer, ó. Gotta do this. Mano. Aí vamos lá aqui rapidinho Pra mais algumas imagens aqui do Ken Que eles revelaram pra gente, ó Foda pra caramba, dá pra poder botar de all paper, fica lindo Aqui a gente tem mais umas imagens dele In-game, né, do Ken aqui Na sua posezinha relaxada, antes de começar a bater Nos outros, passando mais pra frente aqui Já tem ele dando umas porradinhas no Ryu Tinha que ser, né, com um o riozão da massa aí Tatsu de fogo, que ele Nossa, mano, que efeito lindo esse de fogo E aqui, por fim, nós temos uma pose dele fazendo Super arte nível 3, eu acredito De informações sobre o Ken, a gente até tá passando um pouquinho mais rápido nessa parte aqui Porque a gente tem ainda a parte de gameplay que nós fizemos um compilado Só de coisas do Ken hum. Pra poder mostrar pra vocês Que nós vamos aqui agora Então a gente tudo que a gente tá vendo em imagens aqui Principalmente de gameplay A gente vai ver aqui agora nesse videozinho que nós preparamos pra vocês, tá? A gente vai rodar ele aqui sem som Porque a gente vai também deixar ele em câmera lenta em algumas partes Pra gente poder ver melhor algumas coisas Então a gente tem aqui, né Alanios? A introdução base do trailer dele lá que a gente viu ele trabalhando em obra, provavelmente é no lugar que ele tá se escondendo até Chega com esse Tatsu lindo pra caramba Nossa senhora! Nossa, mano. Esse é o Ken que a gente queria ver, mano Muito assim Temos aí Ken, beleza E aqui agora, deixa eu até diminuir a velocidade um pouco E agora a gente consegue ver aqui, ó Os movimentos dele em câmera lenta Alguns chutes que ele dá e alguns socos inclusive também são coisas que a gente vê nos jogos anteriores, né, Alanis? Aquela primeira bica que ele dá é aquela característica que ele faz esticado. Esses dois soquinhos ali também. E a gente pode ver variações nos golpes especiais dele, né? Diferenciações, vamos dizer assim, né? Aparentemente eles pegaram aquele especial, né? O Shinpo Dirai Iraiki Ako, e é, cortaram em pedaços e utilizaram né, os movimentos do especial para outros golpes dele. O que eu achei muito legal, né? Tanto que um dos chutes ali eles chama de Jinraiki Kick que parece que é um overhead, alguma coisa assim Sim. Né? Pelo movimento que ele dá de cima pra baixo né? Então eu achei bem legal o Ken Tá voltando com, com um monte de chute Da hora, na versão dele Do Super Street Fighter 2 Turbo, é onde eles colocaram O maior número de chutes diferentes pra ele Que eu me lembre, e Mano, é muito legal ver isso de volta Sabe, é a maior diferenciação dele pro Rio, né cara? Sim, exatamente E a gente pode ver aqui, inclusive, ó, aqueles primeiros Três chutes que ele dá logo aqui No início, ó, isso pra mim pelo que eu entendi, isso é um ataque especial, não é um golpe normal, isso aí, ó, esses três chutes, porque a gente vê logo em seguida, um pouco mais para frente, ele dando esse, me, essa mesma sequência de chutes, esses três, uh -huh. só que com fogo e parece que amplificado de certa forma, entendeu? Tem oh, o jirai kick aí, ó. Oh. <risos> Exatamente, o jirai kick dele aí, ó, utilizou um drive rush, ali agora vocês viram, uh -huh. né? Chegou pra frente já, emendou aqueles dois soquinhos característicos que ele tem do Street Fighter 5, porque eu lembro disso. Eu fazia uhum. muito. E aí, ó, os três chutes que a gente acabou de falar, ó. Ó, Sim Se eu não me engano é a mesma sequência, tá? Porque no final daquele lá, ele dá dois chutes e no final ele pula e dá uma pica no ar Nessa daqui agora, ele parece que ele amplificou e tá pegando fogo e tal Ele não dá esse pulo com chute, ele manda mais um de fogo e já emenda um super arte, ó Que inclusive, é. deixa só a moça voltar aqui um pouquinho, olha rapidinho Olha só os efeitos aqui A RE Engine trabalhando, né, vamos dizer assim Mostrando o rosto do Ken mais próximo, ó Olha que oh. foda. <risos> Segura essa, irmão. Ó, oh, que loucura, <risos> velho. Muito foda. Vendo o aspecto dele de mais velho, assim, tudo, né? Tipo, esses detalhes, muito louco. Ó, oh. posiçãozinha do mesmo especial, Shampoo de Nike, Aku, do Street Fighter 3, cara. Sim. Eles pegaram a mesma pose, isso é muito legal, sabe? Essas referências que eles estão fazendo a outros Street Fighters é muito Boa E aqui nós temos o Super Art nível 3 Lindo pra caralho, meu irmão Pera aí, deixa eu até botar esse negócio aqui Porque é bonito demais oh, oh, Olha oh. a cara do Ryu, <risos> Levando uma dessa na boca do estômago Baba de Ryu até não caber mais <risos> Pois é, meu irmão Ali só não voltou o almoço do Ryu porque tá de jejum, se eu não me engano <risos> Nossa Senhora, muito lindo, ó. E aqui, ó, eles fazem um corte no vídeo mesmo, né? A gente não consegue ver o super arte completão, porque ele sobe, eles cortam o vídeo, e aí eu peguei exatamente o momento que ele dá o soco e juntei, entendeu? Então, assim, eu não sei se é a continuidade completa, mas acho que é quase isso onde ele dá um soco na cara do Ryu, mano. E ainda mandou uma falinha ali, Alan, olha lá. Do que eu vi em inglês ele fala alguma coisa do tipo, senta ali e fica quieto, alguma coisa assim, sabe? Mas, é cara, muito bom. E eu acho que você pegou ele inteiro sim, viu, Caio? Acho que você fez uma montagem muito boa ali, acabou pegando inteiro. Aqui, ó, a gente tem um trechinho dele com o Blanca na parte do trailer dos comentaristas que eles apresentam. Então, eles mostram mais um trecho onde o Ken e o Blanca se enfrentam, que é interessante. A gente vai trazer provavelmente aqui no vídeo do Blanca, esse mesmo vídeo, pra gente poder observar melhor alguns golpes dele, mas a gente tem o Drive Impact aí, ó, do Ken, ó. Bateu, tá vendo, ó? Absorveu? Na boca, irmão. É. Absorveu a primeira porrada ali, ó. A cara do Blanco tipo assim, meu Deus, onde é que eu tô, rapaz? <risos> o Blanco tá até com cara de soninho. Assim. Mandou o Drive Impact ali, deu aquela estunada e já mandou ali mais um golpezinho ali, o Ken, ó. Mandou um aéreo, já pegou embaixo ali. Combinho ali de um soquinho fraco, legal. Ó, o Hadouken aí. É, você tinha comentado do Hadouken, apareceu aí. Você não tinha visto aí? Ó, o Ken tá sem a barra de drive, ó. Você reparem pra você ver que ele não tava sem barra de drive. Ele não tinha esgotado a barra de drive dele, mas quando ele tomou a porrada, ó... Pum, olha ó lá, ó. Uh -huh. o efeito da barra de drive dele foi embora totalmente E ele tá com a possibilidade, agora se ele bater, por exemplo, na parede De stunar, tá vendo? Muito legal também ó, ah, ah, Nesse bom. momento o drive impact na defesa te regaça, irmão Ó, o Ifo ali, aproveitou a oportunidade Essa bica forte ali, ó Essa bica forte não, esse soco forte Deu uma stunada tão cabulosa no Blanca Ele ainda conseguiu esse chute fraco ali Depois da animação do Blanca stunado E ainda emendou um super arte nível 2, mano verdade, nível 2 não, né? Esse aí é nível 1, um, esse daí. Uhum. Porque o nível 2, ele costuma ter uma pequena animação antes se aproximando do personagem. O nível 1, um, não. O nível 1 um, normalmente não muda a perspectiva. Ó, o oh. Perfeito. E isso aí é golpe amplificado, ó. Aí. Sim. Eu, só, eu não vi se ele bateu depois do Parry Perfeito com algum soquinho, se ele subiu direto, mano. Segurou... Aí ó, deu Soquinho um soco e subiu especial, beleza Provavelmente soco médio agachado ali e subiu no EX E aí, posezinha de vitória clássica também, né? <risos> Cara, essa... essa pose dele que ele faz com o V aí, nesse ângulo em específico É a do Street Fighter 3 A segunda versão, eu não lembro o nome mas é no segundo, na segunda versão de Street Fighter 3 que ele faz essa, essa pose de vitória. E outra referência também. Os caras da Capcom estão de parabéns. Nossa, eu tô muito hypado. Eu quero muito jogar essa versão. Pois é, mano. Vamos esperar pra poder ver aí. Mas assim, do Ken é basicamente isso que a gente queria trazer pra vocês. né? Analisar algum, um pouco o gameplay dele aqui. Alguns golpes. ver o que, é que ele é capaz de fazer nesse compilado que a gente montou aqui também e trazer as informações da história. E aí, mano, a gente quer saber agora de você aí, querido espectador, o que vocês acharam desse Ken, mano? Pra gente, tá sendo, por enquanto, né, a melhor versão dele já feita. Pra nós, tá? Na nossa humilde opinião. Claro que a gente vai ter que pegar e jogar pra poder sentir e falar definitivamente. Mas por tudo que eles estão mostrando aqui, parece que ele vai estar tá muito legal. Então a gente quer saber de você aí também, o que vocês acharam do Ken. Golpes. A história também, o que vocês acham que vai acontecer a gente vai adorar ver os comentários de todo mundo aí e não se esqueçam novamente né de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos galera a gente vai ficando por aqui, um beijo, até mais e é... vamos!